Olá, meus amigos. Eu vou falar agora a respeito de é, como atingir a nossa potencialidade. Né? E outra, o que é a potencialidade? Então, a potencialidade é aquilo que você quer atingir. Ah, eu quero andar ah, 100 metros em 10 segundos. Quer dizer, não é andar, é correr, né? Que nem um doidão, certo? É uma marca muito difícil de ser conseguida. Algumas pessoas já conseguiram. Então, a minha potencialidade depende daquilo que eu quero atingir. Porque eu estou falando isso. Eu busquei por muitos anos, e ainda busco, é, encontrar uma situação financeira boa. Eu quero ganhar bastante dinheiro. É, ainda não ganhei. Mas a minha vida inteira eu corri atrás desse negócio. De ter o dinheiro. Mas tem um detalhe. Eu sempre ganhei bastante dinheiro, eu sempre vendi é, coisas de alto valor agregado. Então, o dinheiro passou pela minha mão, mas eu não acumulei. E eu sempre quis isso. E muita gente busca e considera sucesso é quando você tem dinheiro. Estou tá vendo aqui, até um livro atrás de mim aqui, por um acaso está ali, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Eu li pelo menos 10 vezes esse livro, tem 700 e poucas páginas. Né? E faz muitos anos que eu tenho ele. Vamos ver uma coisa aqui. Eu vou pegar aqui. Coitado, tá tudo estupiado, tá tudo amassado. Eu devo ter a data aqui: 1900. Segunda leitura, 6 de 7 de 98. Terceira leitura, 28 do 5. Curso de leitura, tá. Aqui. Eu não tenho. Quando foi a minha primeira leitura? Ó, vamos ver se é possível enxergar aí. Não sei se vocês vão enxergar. É. Minha segunda leitura foi em 1998. E eu li isso aqui tudo. Depois eu participei de um curso norte-americano também, né? Como fazer amigos e como influenciar pessoas, aquelas coisas todas. Mas a minha estrutura de pensamento, né? a estrutura que eu tenho lá da minha infância, o meu ego, não me permitia fazer algumas coisas desses livros aí. Porque para você ficar rico exige muito sacrifício. Você vai ter que fazer coisas que às vezes a tua estrutura de pensamento não está pronta e nem vai estar pronta. Ela está programada para outra coisa. Nossa programação vem lá da infância. Bem, mas ainda assim você pode prosperar. Você pode atingir, usar a sua potencialidade. Eu não estou desestimulando as pessoas dizer assim não dá para ficar rico, dá para ficar rico, mas o preço é muito alto. Então o correto, o certo, o mais viável, o mais, como é que eu posso dizer para vocês, o mais equilibrado, é encontrar um ponto de equilíbrio na sua vida. Eu ainda não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, mas eu encontrei uma coisa mais importante que o dinheiro, que é a paz de espírito. Então hoje eu tenho paz, hoje estou tranquilo, eu estou na busca também e me abri agora, né, apesar da minha idade, com mais de 60 anos, me abri a encontrar uma outra pessoa, uma companheira, que talvez venha a ser a da minha vida, ou não. Mais de 60 anos, já passei da metade. Mas o, o gostoso do que eu estou vivendo é que eu tenho a paz, eu tenho a alegria, né? eu tenho problemas, também tenho conta de banco, eu tenho é, contas a pagar, eu, eu fiz muitas coisas, né? durante essa pandemia eu gastei muito dinheiro para fazer ir para a internet não interessa tem um monte de problemas mas que eu digo para vocês eu tenho tranquilidade hoje eu vou eu estou indo como é que fazer a minha fé está sendo renovada está sendo acrescida né eu vou na missa tenho o prazer de ir na missa antes eu ia por obrigação é uma delícia ir lá participei de um de um retiro espiritual durante dois dias Onde eu conheci pessoas com tantos problemas que vocês não têm nem ideia. Problemas de droga, prostituição, de tudo quanto a coisa do ser humano que são terríveis, feias. Homens que batiam nas mulheres, batiam nas crianças, de chegar a ponto de quebrar a perna de um filho. Então, eu tenho essa paz. E agora eu sei que essa questão financeira, ela vem vindo. Não vou me tornar um Bill Gates, não vou me tornar um Donald Trump, nem me interessa, né? Ou com essas pessoas do Brasil, eh, Santos, sei lá quem mais for aí que tem muito dinheiro. Não me interessa isso. Eu quero paz, alegria e quero um amor. É isso. Entendeu? E eu estou conseguindo isso. Mas, para que isso fosse possível eu começar a sentir que, que vai acontecer isso comigo, eu tenho que transformar as coisas na minha vida. Eu tinha muita procrastinação até muito pouco tempo. Um ano atrás porque mais de um ano eu tinha muita procrastinação depois eu vejo depois eu faço porque eram coisas fáceis eu vou deixando não tinha foco Esqueci a chave do carro na mão né cadê é a chave do carro daqui a pouco eu esqueci né? eu moro no apartamento eu subia no apartamento pegar a chave do carro vinha aqui pegar o carro daí eu esqueci o documento lá né? os documentos do carro lá em cima eu sobe lá cara era um terror ainda é um pouco assim mas eu hoje estou deixando disso eu estou começando a me tornar uma pessoa centrada e o que acontece é que, para que você possa atingir os seus objetivos, atingir suas potencialidades, você vai ter que observar aonde na sua personalidade, não é na personalidade dos outros. Não adianta eu ler isso aqui. Isso aqui foi válido para ele lá e para outras pessoas que têm uma personalidade parecida com a dele. Essa aqui é uma personalidade de pessoas do padrão 3. As pessoas do padrão 3 dentro do Enneagrama são as pessoas que ficam ricas, elas cuido da sua imagem, cuido das coisas, elas querem, para elas o dinheiro é o mais importante do que o amor. É para eles o mais importante mostrar o carrão, mostrar a mulherão, mostrar o homensarrão, mostrar as coisas, do que realmente viver. Então aquilo ali não encaixa na minha personalidade, mas eu quero coisas que aquilo ali tem. Então, eu, de você também, vai ter que observar aonde a sua personalidade, aonde o seu modo de ser, aonde a sua estrutura. Patina, onde ela não deixa andar. né? Então, por exemplo, eu fui para a praia e não sei por que cargas d'água, meu carro quando voltou falhava. Aí eu levei na oficina mecânica. Ah, você quer dizer uma coisa simples, deve ser uma vela suja, não sei que lá. No fim, não era uma vela suja, eram as velas e mais o cabo. Entende? Então, às vezes alguma coisa dentro da tua personalidade não, não te permite você andar na velocidade que você queria. Que é o que acontecia comigo. Então, quando você começa a observar isso, você vai começar a mudar isso para atingir aquilo que você quer. Bem, então, primeiro passo, né, vamos ser práticos agora. Primeiro você tem que saber o que você quer. Saber o que você quer é outro parto, é outra dificuldade, mas vamos lá, suponha que você saiba o que você quer, você saiba quem você quer ser, o que você quer ser. Então, a partir disso, você vai começar a observar se aquilo que você faz te leva para isso ou não. Ah, eu quero perder peso, quero perder 10 quilos. Então, compre uma balança e vigie o peso. Se você tomou muita cerveja lá o teu peso subiu, ah, já sabe, tem que diminuir a cerveja. Ainda está, diminui mais cerveja. Ah, daqui a pouco você vai ver lá que você come. Entende? Você vai ajustando as coisas para que você atinja aquele objetivo. Então, tem várias, várias coisas na vida da gente que não permitem a gente chegar onde quer. Se for dinheiro, prosperidade. É, a preguiça. Né, a procrastinação, a raiva, o medo. O medo é uma coisa que extremamente estraga. Tá? Então, você tem que começar a observar essas coisas que surgem, que atrapalham a sua evolução e observá-las e enfrentá-las. Eu participo hoje de um grupo que quem me segue já deve ter visto, que eu participo do BNI, né, onde é um grupo de empresários que se reúne às seis horas da manhã. Hoje, às seis horas da manhã, eu estava lá na reunião e onde vamos se conversando, lá é de pessoas que têm essa habilidade aqui. Então, eu vou lá, no começo eu pensei que não ia dar conta, sinceramente não. Porque você tem, tem tarefas, tem coisas que você tem que fazer, lá você tem várias tarefas para fazer, tem uma rotina que você deve executar, ah, então você tem que indicar outras pessoas, tem todo um processo. Mas lá vai trazer disciplina, e lá você vai estar envolvido com pessoas que têm um propósito de vida. Se elas não têm, lá elas fazem de conta que tem, E aí ajuda nós. Então eu começo por absorção, né, por osmose, a perceber como as outras pessoas vivem. E eu também começo. E aí começa a surgir algumas coisas muito interessantes. A gente começa a sentir um tesão, começa a sentir um fogo, um entusiasmo de começar a agir daquele modo. E quando eu começo a agir desse modo, começa a surgir em mim autoconfiança. De, eh, traz estima, autoestima E aí as coisas começam a andar tá? Então agora é só uma questão de tempo Estou falando de mim agora É só uma questão de tempo em que as coisas Se encaixem dentro da minha personalidade Para que eu consiga atingir meus objetivos Já está acontecendo isso Já estão, eu já percebo as mudanças em mim Eu já percebo Que eu gosto mais de mim Que eu estou é, Não é falando eu me amo Com as outras pessoas, ah, eu me amo, eu me amo mas se você se ama, você não fala isso. É que nem o cara diz assim, ah, eu sou honesto. A pessoa que é honesta não fala eu sou honesto. Fala que é honesto aquele que está pensando em dar algum golpe. Né? Quem é honesto é honesto, não precisa falar. É, eu não preciso falar por aí que eu sou homem. Né? <risos> eu penso que sou, né? Hoje em dia, todo pensa uma coisa, que a pouco o cara diz, eu sou mulher e daí, sei lá. Mas, enfim, é isso. Então, pessoal, é... Comece a desenvolver isso em você. Comece a prestar atenção naquilo que você quer. E aí as coisas vão começar a acontecer. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter... Né? Então, compartilhe esse vídeo. Põe lá. Gostei não gostei. E siga-nos na rede social. Vai para o site que está sendo estruturado. Vai trazer coisas muito boas lá no site. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Um beijo em seu coração. Tchau.